Hello Olá a todos, eu sou o William Yamzalag é um e vou recebê-lo em nosso oitavo episódio da Genesse Longevity, Longevity TV. Genesse, nós Se você viu o episódio anterior, deve estar ciente das células estaminais. Se você não viu, aconselho-o a fazê-lo antes de ver este. Serum da Luminesce foi formulado pelo Dr. Nathan Newman, um cirurgião plástico e um dermatologista. Ele pratica em Beverly Hills, Los Angeles, e ele é um pioneiro na tecnologia das células estaminais. Ele tornou-se muito famoso com sua tecnologia patenteada chamada Stem Cell Lift. A ideia de usar células estaminais extraídas da gordura surgiu quando ele estava praticando lipoaspiração em seus clientes. Tendo estudado células estaminais, ele sabia que a gordura abdominal era um dos melhores reservatórios de células estaminais. E ele estava desgostoso em ver todas essas células preciosas sendo sugadas e terminando no lixo. O problema era que o equipamento projetado para a lipoaspiração era muito agressivo para as células estaminais que não poderiam sobreviver. Ele decidiu então criar um equipamento específico e um protocolo específico para extrair delicadamente a gordura sem destruir as células estaminais. Uma vez que a gordura é extraída manualmente com uma seringa, ele irá em seguida separar a gordura a partir das células estaminais por um processo especial de sintrofugação e reinjetar as células estaminais dentro de um ambiente estéril para o mesmo paciente do qual ele extraiu a gordura. O protocolo de reinjeção é baseado em critérios específicos e sobre as metas desejadas. Dr. Newman tornou-se famoso e atraiu todos os meios de comunicação para a sua clínica, pois os resultados foram inacreditáveis. Além disso, o fato de estar em Beverly Hills, a meca das estrelas de Hollywood, tornou-o mais famoso. Então, o que isso tem a ver com a genes? Nós não podemos usar esse procedimento, pois é um protocolo médico. Então, onde está a ligação? A ligação veio de Randy Ray, que se tornou paciente do Dr. Newman. Randy era suposto ir a uma cirurgia no joelho, mas ele queria tentar primeiro injeções de células estaminais. E é por isso que ele frequenta regularmente o consultório do Dr. Newman. Um dia, enquanto esperava no escritório, Nathan viu uma pequena garrafa sobre a mesa e imediatamente pensou que o Dr. Newman estava formulando um tipo de células estaminais, um tipo de sérum, para adicionar ou substituir o seu protocolo. Randy viu imediatamente a enorme oportunidade e perguntou ao Dr. Newman se ele poderia obter a licença para vender as suas células estaminais. Nathan sorriu e disse-lhe, não há células estaminais nessa garrafa, porque elas são células vivas e uma vez fora do seu ambiente, ou se não num gel nutricional adequado, não irão sobreviver. Randy estava tão decepcionado que Nathan adicionou uma boa notícia. Não há células estaminais neste sérum, mas tudo nesta fórmula é produzida pelas células estaminais. O que você quer dizer com produzida pelas células estaminais, disse Randy? O sérum é um subproduto das células estaminais. Ela é cheia de fatores de crescimento, disse Neumann. Randy nunca ouviu falar sobre os fatores de crescimento. Ele ouviu sobre o hormônio de crescimento, mas Nathan disse-lhe que não tem nada a ver com fatores de crescimento. Então quais são eles? Como eles funcionam? E quais são as ligações com as células estaminais? Para entender como funciona o sérum, é muito importante entender a diferença e a ligação entre os fatores de crescimento e as células terminais. Primeira diferença. Fatores de crescimento são moléculas e não células vivas. Moléculas podem sobreviver. Fora do corpo. Que pode ser aplicado sobre a pele e fazem o seu trabalho. Não é as células que... Que estaminais que conseguem. Segundo, as ligações, fatores de crescimento são moléculas de sinalização. Elas são libertadas por células estaminais para dar um sinal às células. Cada fator de crescimento tem um sinal específico para enviar o que levará a um trabalho específico dentro da célula da pele. Por exemplo, o fator de crescimento transformante beta TGFB vai enviar um sinal para estimular a secreção de colagênio. O fator de crescimento de queratinócitos KGF vai enviar um sinal para estimular o crescimento de outra natureza. Os interleucinas IL6, IL7 e L8, IL outros fatores. Todos os fatores de crescimento atuam em sinergia para reparar, substituir ou regenerar células da pele quando aplicado à pele. Agora vamos voltar para o sérum da de luminesce. Depois de extrair células estaminais da gordura, o Dr. Newman está a colocando uma quantidade muito pequena em uma placa de Petri, que é um gel nutritivo, e espera depois vários dias. O que as células estaminais estão fazendo quando estão em um ambiente nutricional adequado? Elas se multiplicam muito rápido, e elas falam muito entre si. Do que é que elas falam? Elas falam sobre os fatores de crescimento. Mais precisamente, elas enviam um monte de sinais para fora das células. Libertando muitos fatores de crescimento dentro do gel onde elas se encontram. Depois de vários dias, o Dr. Newman tira o gel da mídia, que contém todos os fatores de crescimento, filtra o gel, eliminando todas as células estaminais. E é isto. Isto é o que temos no sérum. Mais de 200 fatores de crescimento diferentes. Nada mais. O que eles vão fazer sobre a pele? Eles estimulam todas as vias bioquímicas que promovem a reparação dos tecidos da pele e a regeneração. Como funciona isso? Soro Luminés tem múltiplos efeitos. Reduz a aparência de linhas finas e rugas como resultado de nova síntese de colagênio. Além disso, melhora a aparência de manchas da idade e equilibra-se na pigmentação. Ele reduz a aspereza da pele. Ele melhora a textura e elasticidade da pele. Além disso, melhora a suavidade da pele e sensação de aperto. Fácil de usar duas vezes por dia. Após uma limpeza adequada, aplica-se uma pequena quantidade no seu rosto ou sobre o e uma vez seco, aplica-se sobre ele o creme de dia, se for de dia, ou o creme de noite, se for à noite. Luminés Serum é exclusivo da Genesse. Não há um único produto no mercado que se lhe possa comparar. Meu nome é William Amzalai, vemos-nos no próximo episódio. Muito obrigado.